A ideia de trazer o bolo de rolo para aqui, para São Paulo, com sede aqui em Jundiaí. É fruto da fábrica que minha mãe tem lá em Pernambuco desde 2000, que ela fornece lá. De lá, a minha prima levou para Porto Alegre, que está sendo um sucesso também. E tivemos a ideia de trazer para aqui, para São Paulo. E aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu, que eu quis fazer foi procurar o Sebrae. E lá eu tive toda a atenção para a embalagem do nosso produto, para a área financeira do nosso produto, a área de marketing do nosso produto. Quando começou essa situação da pandemia, você pode verificar que alimentos ele não teve muito, muita dificuldade como outros segmentos. E aí o Sebrae foi me orientando junto com o ponto de venda, onde colocar o produto, que aí entra a área de marketing, negociações. Então a gente conseguiu prospectar cliente. Eu chegava com o meu produto, e o faturamento nosso, através da prospecção do ponto de venda, onde colocar nossos produtos, orientação também do Sebrae, a gente conseguiu dobrar o nosso faturamento. O nosso diferencial aqui é a matéria-prima. A gente utiliza os melhores produtos para a produção do, do nosso, da nossa linha. Tá. Então a gente tem um acompanhamento da, da nutricionista, fechamos com a nutricionista daqui de São Paulo. Comecei aqui no Oba-Oba, minha esposa aprendeu a fazer lá na, com minha mãe lá na fábrica. E a gente começou no Oba-Oba vendendo cinco unidades aqui, três ali. Hoje, com um ano, com a ajuda do Sebrae, fez um ano agora, ajuda do Sebrae através do Alonso lá, a gente está em torno de uns 3 mil bolos no mês. Aproveitar essa oportunidade para agradecer esse cliente, que é o Empório Pirana e o, outro, e o, o Neco, o Empório da Carne Neco, que foram meus primeiros, minhas primeiras notas fiscais aqui em São Paulo. E eles foram abrir as portas para a gente, acreditaram no nosso produto. E eu sou muito grato ao Rodrigo, lá do Empório Pirana, à dona Gi e ao seu esposo Leandro, do Empório da Carne Neco. É, eles foram fundamentais para que hoje a gente já está em uns 40 pontos de venda. Eu falo para as pessoas que estão começando agora, acreditar, procura o Sebrae. Eu estou frisando muito o Sebrae aqui porque ele foi fundamental realmente. Procura o Sebrae, ele vai te orientar a abrir empresa, ele vai te orientar a área de marketing, a embalagem do meu produto aqui. A gente, tirou uma, a gente trouxe uma parte de lá de, do Nordeste, mas o Sebrae ajudou muito aqui com o pessoal de marketing, o gerente de marketing junto com o Alonso, ele veio até mim. A gente teve reunião, a gente tudo, código de barra do produto, tudo aqui foi orientação do Sebrae. Então, o que eu quero dizer para um novo empreendedor, procura o Sebrae, toda a orientação, e eu tenho mania de dizer para todos os meus clientes que isso foi fundamental também. Isso foi o principal, foi que Deus... Ele colocou a mão no nosso produto. Eu sou muito grato a Deus e que me deu sabedoria para eu procurar o Sebrae. E o Sebrae também foi fundamental. O Wilson ele foi uma grande surpresa para nós aqui, que apareceu na nossa porta com a necessidade de abrir um negócio novo. Ele sabia fazer muito bem, mas não sabia como iniciar. E aí o que aconteceu? Com os nossos atendimentos, através dos nossos analistas e consultores, ele iniciou no passo a passo e trouxe essa novidade para a Jundiaí região, que é o bolo de rolo. O Wilson já está em vários supermercados, vários restaurantes, levando a sua característica, a sua expertise para todas as pessoas aqui da nossa região e utilizando ainda alguns outros a oportunidade Sebrae, como Comércio Brasil e tantos outros canais de vendas, como Rodada de Negócio, também levando seu produto para fora do estado, alcançando quase todo o país.